E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje, ou a questão de hoje, é a questão 21, da a gente vai abordar aí, é o estudo da reta. Bom, a gente estuda isso aí na geometria analítica, quando estudamos a reta. Também estudamos aqui, o que eu vou mostrar para vocês, na função do primeiro grau, que também é uma reta. Beleza? Fica aí que a gente vai resolver essa questão. Bom, e o que essa questão nos diz? Vamos lá. Pra quem não tem aí a, a prova né é, da ESA de 82, eu acho bacana o pessoal... É... Acessar aí a descrição do vídeo que a prova vai estar tá lá na nossa comunidade no Discord, tá bom, pessoal? E para quem já fez, ela está dizendo o seguinte, né? Quem tentou fazer aí viu que o ponto em que é a reta, então ali está a reta, olha só, Y igual a 3X mais 9, olha só, 3X mais 9, corta o eixo das abscissas. Então, eu já vou até desenhar aqui, pessoal, o plano cartesiano. É muito bacana a gente entender, é, observar algumas informações super importantes, olha só vou colocar aqui, né? a gente sabe que essa equação aqui é uma equação de uma reta, né? o problema já diz não precisa nem saber, e a gente sabe também que a reta ela tem, sempre tem essa cara aqui, ó, ax mais b, sendo a diferente de zero, e o b pessoal é exatamente onde a reta corta o eixo das abscissas ou melhor, o eixo das ordenadas o y aqui é as ordenadas e as abscissas é o eixo x, tá? Então o B aqui ó, é exatamente o ponto, o lugar onde a reta corta o eixo Y. E observe que esse valor aqui é igual a 9. Então, ela vai estar aqui em cima. E por que aqui em cima? Porque o valor de A, que no caso aqui é 3, que é maior que zero, é positivo, nos diz que a reta ela é crescente. Então, da esquerda para a direita, ela está subindo e não descendo. Né? Ou seja, pessoal, olha só que bacana. Como aqui é o 9 a nossa reta subindo ela com certeza vai tocar aqui ó então o nosso ponto tá o nosso ponto ele ficaria a nossa reta na verdade ele ficaria mais ou menos com essa cara aqui ó vou colocar aqui né mais ou menos a posição dela deixa eu tirar esse pontinho aqui tá esse ponto na realidade ele vai ficar aqui ó onde a reta tá cortando e é exatamente aqui que é o ponto onde a reta corta o eixo das abscissas. E aqui a gente sabe que o valor de x é um valor que a gente vai encontrar, e o valor de y, ou seja, a ordenada aqui, é zero. Olha só que bacana. É zero por quê? Porque quando toca o eixo das abscissas, o valor do ponto, qualquer ponto aqui em cima, a sua ordenada sempre vai ser zero. Tá? E outro detalhe, o x ele vai ser negativo, porque ele está à esquerda da origem. Outra informação interessante. Então, quem seria o valor de x? É o que a gente quer encontrar. Observe que y é zero. Então, eu vou pegar a equação da reta. Então, a equação da reta me dá todos os pontos. Então, se eu sei o valor de y, eu vou descobrir o valor do x, né? a coordenada desse ponto. Então, aqui é zero. E x, a gente vai descobrir que é 3x mais 9. Então, eu tenho aqui, ó, passando 9 o segundo membro, eu fico que 3x igual a menos 9. Ou seja, pessoal... Eu tenho aí o seguinte, que x vai ser igual a menos 9 dividido por 3, x, no entanto, vai ser igual a menos 3. Ou seja, o ponto dessa, é, dessa, dessa a coordenada né, desse ponto vai ser menos 3 e 0. Muita gente confunde, né? Acha que é 0 e menos 3. Então, revelando a resposta aí, pessoal, o resultado aí ó, seria quem? Vamos lá. Menos 3 e 0, como a gente encontrou. Beleza? Então é isso, vejam só que é uma questãozinha tranquila, né? mas que a gente precisa é, ter isso como base. Isso aí a gente estuda ou no estudo das retas, lá em geometria analítica, bem como também é, na função do primeiro grau. Beleza pessoal? É isso, a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!